Calhau, o sonho a azevia aqui estás tão crescidinho Dá cá um beijo à tua tia O avô a cantar Com um ar muito feliz Porque já mandou abaixo Uma caixa de Monserris As luzes que já não piscam no pinheiro Vou encher o bandulho Faço dia em janeiro Um telefonema, uma mensagem, um postal Tudo isto é Natal Toda a mesa Sem lugar para tristeza Feliz Natal com a cum a Os miúdos a correr E a fazer muito barulho a Alegria ao rasgar o Papel de para Papá vá lá Montal é o Lego pressa A criança a chorar Porque falta uma peça O presépio com o menino Mas sem burro Carma de Rinha, Por cá um pão, para Atenção, então, tu não abuses é do sal Tudo isto é, é Natal, Natal. Comigo. Tudo isto é Natal Olá. Oh oh oh Tudo isto é Natal Oh oh, oh, oh. Família toda à mesa Sem lugar para tristeza Feliz Natal com a cum... Ah, é Ai que bom era mesmo que eu queria. O abraço, aquele primo que nem me lembrava que existia. As meias penduradas lá na chaminé. Aquela prima que cresceu e já não é nenhum. Né? O sorriso dos adultos e crianças mais pequenas. Para tal tirotiguê. Se não bloqueiam te as A com a é só tu és